Amigos da Fértil, quero felicitar-vos pelo vosso décimo aniversário. Esta experiência com a vossa estrutura e com a estrutura da qual eu faço parte, a nuvem voadora, tem sido uma experiência super saudável e espero que a gente continue a trabalhar juntos e a sonhar juntos e a construir arte e cultura no nosso país. Continuem, tudo bom, um grande beijo para todos e para todas. E vemos em breve.